Olá pessoal, eu me chamo Elaine Matias, eu sou esteticista, sou massoterapeuta e agora reflexologia podal e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês, da minha experiência com a reflexologia e com os cursos do professor Roberto. Muito bem. Eu sempre fiz estética, mas eu sempre gostei da parte da massagem, porque a massagem traz um benefício direto para o cliente ali instantâneo. E trazer esse bem-estar sempre foi a coisa que me encantou. Ao mesmo tempo, eu observei que as massagens, a relaxante, esse tipo de massagem, ela funciona muito bem na hora, mas passa o um tempo, o cliente volta com a mesma reclamação. E isso, de certa forma, me frustrava. Eu queria um resultado mais eficiente. E aí eu busquei outras, outras terapias. Eu sou reikiana também, eu aplico a massagem com a aromoterapia, cromoterapia. Então, eu fui agregando outras terapias, buscando ampliar ou... É, Fazer com que os resultados do meu trabalho fossem mais duradouros. Só que isso ainda não era suficiente. Aí um belo dia eu fui convidada pela minha cunhada Valéria a ir fazer um, uma sessão de reflexologia em mim. Ela fez, adorou e me convidou. Quando eu cheguei lá e entendi o que era reflexologia, eu pirei. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, porque essa técnica vai fazer com que eu tenha resultados reais, amplos, né? E com certeza o meu cliente vai sair melhor na sessão e vai voltar cada semana, cada vez, com um resultado real de melhora. Era o que eu sonhava. Aí fui buscar né, um curso, em meio a esse momento que estamos vivendo, difícil de fazer as coisas presencialmente, e encontrei o professor Roberto na semana que ele fez de, de curso para nós, aberto né, na internet, para todo mundo fazer o desafio. E assim, eu fiquei muito impressionada com as aulas dele. Eu posso dizer que em cinco aulas, o que ele deu de conteúdo, é muito difícil você conseguir no um curso pago. Isso já me encantou. E assim, eu me senti segura para fazer logo ah, os atendimentos, já começar com a, a mão na massa, como ele mesmo fala. E assim que teve é, a oportunidade, eu adquiri os dois cursos dele. Tô amando, eu gosto do jeito que ele me explica, é muito claro, muito simples, é muito objetivo. Eu tô muito feliz, tô muito realizada e eu tô acreditando muito que a reflexologia vai mudar a minha vida e vai de muita gente também. Então seria isso que eu queria contar para vocês hoje. Muito obrigada e tchau!